A gente tem recebido as pessoas novas lá, né? E a gente teve um encontro semana passada. Aí no encontro da semana passada, todo mundo com muita vontade de fazer um monte de coisa e tal. Aí eu contei para eles uma história, não sei se você conhece, você sabe por que que maratona é uma corrida de 42 quilômetros, não? Sim, você sei, conhece é isso. a história, né? Sim. Lá dos do, do, do, do, do persas. Pode do, contar, porque todo mundo que tá escutando não, não conhece. Né? É o seguinte, diz que o, o, os persas, eles iam invadir Atenas, né? Mas invadiram, né? Eles foram lá para invadir Atenas, e aí os atenenses são, eles têm 10 mil soldados contra 30 mil soldados persas. Então, o capitão lá dos, dos atenenses pediu para um soldado mensageiro correr até Esparta para pedir ajuda de Esparta para batalhar nessa guerra aí que aconteceu em 490 antes de Cristo né foi a primeira guerra médica pois bem o que que esse mensageiro fez ele correu de Atenas até Esparta que são 246 quilômetros 246 quilômetros em um dia em um dia em um dia, em um dia aí tem gente que fala assim, impossível isso. Virou uma corrida chamada Spartathlon, o nome da corrida. O ano passado três brasileiros correram, o que fez o melhor tempo foi em 24 ou 25 horas e o recorde mundial de 84 de um cara de 20 horas. Aí existe até hoje a corrida. Ele correu até lá pedi ajuda para os Espartas. E aí, por uma questão religiosa, eles disseram o seguinte, não podemos te ajudar hoje. Por quê? Nós precisamos esperar terminar a lua cheia. E faltam seis dias. O que, que ele fez? Voltou para avisar que não ia ter ajuda de Esparta. 246 quilômetros e mais um dia. Quando ele chegou lá, os soldados já tinham ido para a batalha. Correu 42 quilômetros até onde estava acontecendo a batalha. Ele lutou lá, ganharam Meu Deus. a batalha. Só que é o seguinte: ele era mensageiro, né? E aí, o os, que, que os soldados lá e o capitão falaram para ele? Ó, oh, nós fizemos um combinado com as mulheres e as crianças. Volta lá, e se a gente voltar, <risos> já que você não tá tempo, fazendo nada, né? Aproveita, né? <risos> que se a gente não chegasse a tempo, era para tacar fogo na cidade, porque senão os Espartas e os Persas iam invadir e fazer absurdo com as mulheres e com as crianças. Ele correu então mais 42 quilômetros. Voltando. Até Atenas. Chegou lá, ele conseguiu, né? foi a última palavra dele, ele falou vencemos e morreu. De exaustão. E eu falo isso para quem tá chegando na empresa porque não sai fazendo um monte de coisa antes de ter um bom plano e tá tudo estruturado a estratégia, porque não adianta você falar vencemos e depois morrer. Exatamente. É. E aí, por que, que chama Maratona? Porque a cidade <risos> que ele correu 42 quilômetros, onde aconteceu a batalha, é a cidade de Maratona. Né? E Fidipe é o nome do cara que correu, que fez isso daí tudo, que tá na história. Alguns perguntam assim, por que ele não foi a cavalo, que era mais rápido? Né? Porque o terreno não permitia, tinha subidas e tal. Não podia. Mas, Mas a é gente isso. sempre fala que o objetivo... A gente tem a jornada, é uma maratona... Mas a gente tem que chegar vivo até o final. Sim, perfeito. A gente vive falando Tem que continuar nisso. depois do final. <risos> Mas é chegar junto, né? O cara fez tudo sozinho, né? É, exatamente. Chegar junto. Tem que chegar junto. Aí. A gente tem que vencer a maratona junto.